Então pessoal, aqui nesse nessa aula aqui eu vou dar continuidade ao que a gente começou na primeira e aqui vamos falar sobre arrays, comentários e módulos, como que a gente como que a gente cria cada um desses componentes na linguagem Python. Então vamos começar pelos comentários de linhas aqui. É sempre uma boa prática de programação você comentar o código para para que você possa Compreender o que cada função faz na, na execução do, do seu projeto, suas classes. Tal. Toda vez que você começar, a for declarar um novo bloco, você coloca uma linha de comentários simplesmente para orientar o programador na hora que ele estiver desenvolvendo o, o projeto, a função. Ajuda sempre. Então aqui eu vou, vou criar uma função. Uh, função que soma dois valores inteiros. E retorna o seu valor Função bem simples aqui, só para ilustrar o nosso caso Então vamos declarar a nossa função aqui Função soma Lembrando, a sintaxe aqui é bem, bem definida né? Def, nome da função, abre parênteses aqui dentro os parâmetros Fecha parênteses, dois pontos Lembrando que o código dentro desse bloco tem que ser indentado Caso contrário, o Python vai, vai identificar um erro na... O erro na execução. Então, aqui a gente não precisa definir o tipo, o Python tem tipos dinâmicos, essa variável aqui pode ser um valor inteiro, mas daqui a pouco você pode atribuir uma string para ela, ele sobrepõe, então não tem necessidade de ficar declarando os tipos. E aqui a gente vai criar outra variável chamada C, vamos atribuir o valor de A para B e vamos retornar o valor de C. Está criada a nossa função. Lembrando que o, apesar do Python aceitar o ponto e vírgula para finalizar cada instrução, não é recomendado como uma boa prática, os programadores Python não, não utilizam esse tipo de construção, um pouco diferente do que a gente tá, está acostumado da linguagem C da linguagem Java, mas Python possui uma, uma, outra, uma outra regra, né? outro padrão, padrão de desenvolvimento. Então beleza, a gente criou a nossa função, agora eu quero chamar essa função aqui dentro da minha da minha main, como é que eu faço? Então eu vou usar o comando import e aqui você diz o, o nome do módulo que você quer e aqui simplesmente você vai chamar o nome do módulo chamar o nome da função por exemplo 34 vamos dar um print aqui chamando a função soma 34 E aqui vamos chamar a função, vamos ver o que acontece. Vamos executar aqui, ponto beleza. Opa, voltou o print. Beleza, ele chamou aqui a função, só me imprimiu o resultado, beleza. Mas vamos supor que você tem um código muito grande, você não quer ficar o tempo todo... Colocando o nome do módulo, ponto, som, Você quer chamar apenas a, a função eu Quero chamar assim, soma Existe outra maneira de você importar também Que é utilizando essa sintaxe aqui From Aí você diz o, o módulo que você está querendo Import, soma Beleza, você agora foi lá dentro desse arquivo aqui Você Você está dizendo aqui que dentro do, do módulo Módulo ponto vá lá dentro e importe apenas a função soma Apenas o, o que for definido com o nome soma Então beleza, ele foi lá e importou apenas isso aqui Então você pode usar aqui agora no seu código Apenas a função soma Tranquilamente, sem necessidade de ficar O tempo todo linkando a, a, o nome ao, ao módulo então você, você se sente um pouco mais livre na, na execução, então aqui funcionou tranquilamente. Beleza? Então agora vamos, vamos criar aqui um, um, um array. Essa aqui é a sintaxe, você acabou de criar um array. Se você, você pode testar aqui também pelo, pelo seu interpretador, você vem aqui em Python, você faz... A ah, recebe, abre fecha de cochete. Se você der um print A, ah, você vai ver que ele é um array, mas não tem nenhum elemento. Aí você vem e usa a função aqui append, vamos colocar o valor 1. A gente acabou de adicionar o valor 1 ao final do array, então você já tem um elemento. Ah, quero colocar o valor 10 agora. Vamos imprimir. Então ele vai adicionando sempre ao final de cada posição do array. Então você aqui já consegue adicionar e remover valores também. Existe uma função chamada remove que ele vai. Apagar a primeira instância Do Do valor que você colocar aqui no, no, Como parâmetro da função Por exemplo, eu quero remover o valor 10 Você vai lá e chama A.remove10 Ele vai lá e remover o valor 10 Então beleza, tranquilo A gente pode fazer esse exemplo aqui também A gente Adiciona o 10 Depois adiciona mais algum elemento aqui o 100 vamos adicionar outro elemento meu e no final a gente dá um print no ar, para ver o que acontece vamos ver. vamos sair do interpretador primeiro voltar para o nosso nossa execução beleza adicionamos fizemos a soma aqui chamando a nossa função, depois criamos um Array, adicionamos o valor 10, depois o valor 100 o valor 1000, depois imprimimos tudo aqui, tranquilo. Então é isso, foi só um tutorial básico aqui, você já, já sabe utilizar o, como utilizar módulos, como utilizar Arrays, e lembrando que sempre o Google é, é sempre o seu aliado, e por incrível que pareça, é, Python é uma das linguagens que mais funciona na, nas pesquisas do, do Google. Então se você tiver alguma dúvida, basta digitar lá no Google, ele vai achar a sua, vai achar pelo menos alguma resposta, alguma, algum caminho para você seguir. Então se você quiser aprender como é, que, como é que, quais são as funções que você pode utilizar com Array, você vai lá e busca, achei aqui a documentação. Então você tem várias funções, você tem, você, eu, eu vi aqui ah, que eu posso adicionar elementos, né? sempre adicionando ao final do Array, você tem outras funções aqui, contar o número de ocorrências de x no Array, contar quantas vezes o número 1, por exemplo, aparece no Array, você tem várias, várias, várias funções, inserir, remover, converter para lista, string, então fica a seu critério aí, dar uma pesquisada, descobrir um pouco mais das funções e você poderia tentar também Existe uma função muito, muito, uma construção muito boa do Python que você pode percorrer cada elemento do, seu, do, do Array utilizando um, um tipo especial do, de, de loop, o for. Você Poderia dar uma pesquisada para ver como é que faz. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, qualquer coisa deixe um comentário aí. E é isso galera, valeu, um abraço, até a próxima.